Oi povo, tudo bom? Nessa vez o Megus me desafiou a testar as minhas habilidades ou a falta delas aqui com vocês e gravar um tutorial. E como eu eu tenho zero prática com maquiagem, embora eu goste bastante desse assunto, eu decidi copiar um tutorial de make aqui com vocês. O tutorial que eu escolhi foi o de Outubro Rosa, da Lu Ferraz. E assim, gente, eu vou adaptar de acordo com os produtos que eu tenho, que não são muitos, mas eu vou mostrar pra vocês o que, que tá espalhado aqui na minha frente, a situação que essa mesa tá. Aí tu me pergunta, mas Vi, o que, que é o Melius? Como é que ele funciona? Então, eu vou te ensinar aqui num tutorial, dentro do tutorial, vamos lá. O Melis é uma plataforma de cashback, é a maior do Brasil e ele conta com mais de 1.600 lojas online parceiras que quando tu compra, elas te devolvem parte do dinheiro gasto e é dinheiro de verdade. Ou seja, tu compra em lojas como AliExpress, Americanas, Netshoes e ganha parte do dinheiro gasto de volta. Eu tô aqui com o meu celular, que eu vou mostrar para vocês, mas vai aparecer aqui do lado a telinha para vocês irem acompanhando também aí na casa de vocês irem fazendo igual vai pausando o vídeo vai fazendo junto comigo que é bem facinho eu entrei aqui na loja de aplicativos e eu escrevi Melius e ele já aparece logo em primeiro lugar aí a gente vai baixar e instalar o aplicativo tá instalado e agora a gente vai acessar nossa conta ele abre assim e aí quem tem cadastro Entra no cinza, no brinquinho aqui embaixo com a borda cinza. Quem não tem cadastro pode fazer aqui no vermelho. Gente, sério, é muito fácil de fazer. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que precisa. Pode cadastrar ou com o Facebook ou usar o e-mail e senha. E é só botar aqui e entrar e tá feito o cadastro. Já pode olhar todas as lojas que o Melis te oferece. Como eu já tenho cadastro, porque eu já uso o Melis há um tempo, eu vou botar aqui, já sou cadastrado. E vou fazer o login com o meu Facebook. Aí ele vai te dar um tutorialzinho pra tu permitir pro Melius achar as tuas preferências e ver as lojas que tu acessa. E tá pronto, aí tem um tutorial aqui na entrada que explica o que é o Melius, como é que ele é, como é que funciona. fazer essa make aqui porque eu acho que vai ser engraçado a minha habilidade é zero, então vamos ver o que vai dar eu vou começar prendendo o cabelo porque eu não gosto de fazer nada com o cabelo solto me irrita bem melhor agora eu vou abrir o vídeo da Lu e ele vai estar tá num quadradinho em algum canto aqui também para vocês conseguirem ver a expectativa e a realidade eu vou pôr o fone pra vocês não ouvirem duas vezes o vídeo eu e ela falou no mesmo tempo. Mas o link do vídeo dela vai estar tá aqui no, no box de informações para vocês conseguirem assistir depois. E ver se realmente ficou no mínimo parecido. Espero que fique. Eu vou limpar minha pele, em primeiro lugar. Com um lencinho umedecido. Eu vou dar uma trapaceada e eu vou começar o vídeo de rímel, porque eu fui trabalhar com rímel. E eu não vou tirar agora, porque... Não vou tirar, dá muito trabalho, porque ele é a prova d'água. Então eu vou começar o vídeo já com ele e aí eu vou ir fazendo o que ela mandar. E quando mandar passar rima, eu vou passar mais por cima só, porque eu já tô com ele. Então eu tô limpando a pele. Isso ela não faz, tá? Mas é que eu cheguei da rua e eu vim direto gravar. Então, provavelmente todo o suor acumulado do dia inteiro está aqui na minha pele. Vou deixar esse lencinho aqui pra se eu precisar, porque com a minha falta de habilidade eu vou precisar certo. Vamos lá. O primeiro passo dela aqui é aplicar a base. Assim. uma a quantidade de tempo que faz que eu não me maquio, eu acredito que a minha base já esteja até escura pra mim. Ou que ela seja velha. Mas vamos lá. Vou tentar. Deixa eu achar aqui a esponjinha. Agora eu vou usar... A esponjinha pra aplicar a base. A esponjinha que eu uso, na verdade, é assim, só que eu corto ela. Eu cortei a ponta dessa pra fazer uma nail art, então ela tá pela metadinha. E eu vou usar esse pedaço aqui pra aplicar a base. Eu uso essa parte aqui, essa ponta, pra aplicar bem pertinho do olho. E a base maior, ou essa aqui ou essa, pra aplicar no resto do rosto, que aí eu tenho mais área e eu faço mais rápido, porque eu não tenho paciência. Então, vamos lá. Eu vou usar como base o BB Cream da L'Oreal, porque até onde eu lembro ele é o único que a cor dá na minha pele, mais ou menos. Ele fica um pouco escuro pra mim, ainda um pouco amarelo, se bem que eu sou amarelo, mas ele fica um pouco estranho, eu não sei. E aí eu vou ter que tapear com outras coisas, vamos ver se isso vai dar certo, né? Vamos ver, não sei, eu tô com medo, de verdade. essa blusa agora com a esponjinha eu vou espalhar ó, eu não sei se vocês veem o mesmo que eu, mas pra mim a minha pele está super amarela tipo cenoura mas é o claro é o que temos Ela tá usando um contorno cremoso, eu não tenho contorno cremoso, eu só tenho em pó, então eu não vou fazer essa parte, eu vou pular esse pedaço. Corretivo, corretivo eu tenho, corretivo eu gosto, eu vou usar esse em bastão, da Avon, Color Trends, e eu amo esse corretivo, eu achei ele muito maravilhoso e agora eu não sei se eu aplico direto ou se eu aplico com esponja, eu não sei fazer isso. Confesso que essa base tá me incomodando, essa cor tá muito estranha, mas como objetivo disso é provar que eu não sei fazer isso direito ou que eu não tenho os produtos necessários, vamos continuar, né? Então, corretivo. Acabou a bateria bem na parte que eu tava passando o corretivo. Então vou voltar a passar o corretivo. <risos> faço o desenho embaixo do olho, ó, o triângulo com o bastão e aí eu venho com a esponjinha. bem o corretivo, tá pra ver claramente que o meu corretivo é muito mais claro que a minha base. Mas tudo bem, eu não vou me apegar nesses detalhes, tá? Vamos continuar o bike. O que eu tenho que fazer agora? Pó. Pó. Meu Deus, o que eu tenho de pó? Tenho esse aqui. Eu tenho esse pó da... É uma... Na verdade não é um pó, é uma base em pó da Boticário. E ela quer aí de não sei mais o que. Mas é a única que eu tenho. Então ela vai ter que servir. E ela faz uma bagunça, uma sujeira. Mas tudo bem, tudo bem. A gente dá um jeito. Com um pincel bem fofão, o um meu pincel é da folga <música> Então, eu acho... eu sinto que esse pó sempre dá uma corrigida na cor da base. Então, ele sempre faz eu me sentir um pouco mais confortável com ela. Do que quando eu tô só com ela aplicada. Porque eu acho que a cor dela é muito bizarra. Então... Recomendo esse pó. Eu gosto bastante dele. Eu tô com o rosto super bronzeado. E o corpo branco. É ridículo. Olha. <risos> Não tem nem explicação Tá Não vai rolar Gente, eu não corrijo sobrancelha nem que me paguem Porque minha sobrancelha é muito escura E fica parecendo uma taturana O pincel, eu tenho lápis de sobrancelha Mas eu não uso, eu uso pro olho mesmo E aí eu uso o bagulhinho aqui pra limpar Dar uma limpada, tirar um pouco da base Que acaba ficando na sobrancelha com a esponjinha Então é isso que eu vou fazendo no lugar de preencher Porque eu não gosto de preencher limpei. Aí tem o contorno, que eu não fiz com o líquido mas eu tenho um pó que é este aqui que é o Golden Beach Glow da Boticário eu tô muito blogueirinha né, eu tô dizendo que tá o nome desse produto olha ah, que bonita, tá, mas eu não gosto desse pincel, eu gosto do menor cadê ele, cadê Que esse aqui, só que ele tá soltando. Eu uso esse pincel pequenininho que veio no kitzinho da Macrylan Pra aplicar o contorno, eu pego só esse mais escuro aqui de cima, porque isso aqui é um brilho muito estranho, que fica amarelo e não dá brilho nenhum, então eu não gosto muito. Mas o contorno, eu acho que casa super bem com o tom da minha pele e eu uso bastante, ele tá ficando fundinho já. O meu sonho é acabar com ele, é ver o fundo mesmo da latinha. Um dia, quem sabe, eu chego lá. <música> marcado no, no contorno Eu venho com o pincel da base E... da base Do pó e dou uma esfumada De novo pra misturar tudo E ficar um pouco menos tchã, esse contorno, ó A diferença <risos> Vamos ver o que mais que eu tenho que fazer Blush Eu tenho dois aqui que eu não faço ideia de quais sejam, porque eles são numa uma paleta de sombra e depois eu vou mostrar pra vocês eu não esqueci só que ele faz muito farelo e ele é muito, muito rosa eu vou tentar não ficar com uma chinelada na cara na câmera parece que eu tomei uma chinelada na cara no espelho não parece tanto que a base é bem escura daí a gente dá uma apagadinha então, eu costumava ter dois pincéis acabei de descobrir que eu tenho um só o outro eu não sei onde ele foi parar então a gente vai ter que se virar com o que tem aí ela tá aplicando uma sombra marrom no côncavo eu só tenho sombra brilhosa porque minha paleta inteira é brilhosa então eu vou adaptar pra um marrom brilhoso não sei se vai dar certo isso vamos lá, vamos tentar agora vamos pro resto, vamos ver e eu tô limpando meu pincel aqui no lencinho porque eu não tenho outro pincel eu vou iluminar com o dedo então eu vou pegar aqui um branquinho meio glitter meio cintilante que eu tenho e eu vou passar aqui embaixo não que eu ache que isso adianta muito ou que fique muito diferente mas... Tá Iluminada O que mais? Rosa Não temos rosa pink assim não Mas tem um lilás, um roxo, muito roxo aqui E vai ser ele que eu vou usar pra... Né? Tá perto Tá perto, é quase, é quase. Então, peguei aqui, vamos lá ela diz que é para aplicar no olho inteiro, inclusive por cima desse marrom que a gente passou. Então, vamos lá. Aí a gente aproveita que a gente assiste vídeo e usa é os truques das outras blogueiras. Alice Salazar diz que esse dedo é ótimo pra esfumar e fica bem mais natural. E é o que eu sempre acabo fazendo, porque com pincel eu sou zero esquerda. Então eu vou com o dedo aqui e vou esfumando pra tirar essa borda que fica. Uma marcaçãozinha. Eu vou fazer cinza porque eu não tenho toda essa confiança pra fazer em preto. Bem no fim dos cílios aqui pra fingir que tem um gatinho que não existe. Então, não temos delineador, vai ter que ser lápis. Vamos ver se isso vai funcionar se vai pagar tudo, né? Mas eu espero que funcione, porque eu tô gostando até agora, então. Vamos ver. Nossa, ficou uma bosta, né? Porque com lápis é horrível de fazer e fica um traço muito bizarro. Eu vou dar uma arrumadinha com o um pincel, uma trapaceada. Então, né... um pouquinho de sombra cinza e vou dar uma... Isso eu tenho, isso eu gosto, isso eu uso muito. Cadê? Tá aqui. O meu também é da Up, mas as minhas coisas são da Make... Da... Makeup da Pavel ou da Up do Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o espelho aqui de baixo. Passei nos dois, eu adoro esse lápis. O que mais? Agora eu tô ficando feliz na linha d'água. Embaixo ela passou uma um pó, e a gente vai fazer o mesmo, né? Porque estamos aqui para copiar amiga. Então eu vou usar o mesmo marronzinho que eu usei. No, no côncavo eu vou usar embaixo Porque ele tem um tom meio vinho Meio roxo Eu vou passar um roxinho também Só pra Ficar uma coisa mais divertida Um pouquinho diferente Um toque meu, não é, que Eu tô olhando pro visor porque eu tô me enxergando E tá me dando agonia essa maquiagem terminada Ai, achei bonitinho eu Nunca tinha feito isso também, a última vez que eu usei maquiagem foi na prova de toga da formatura. Não tinha nem como eu ter feito isso sem vocês terem visto, porque eu ainda fiz vlog da prova de toga. E a minha formatura, a minha maquiagem foi rosa! Então, muita nostalgia em um vídeo. Nossa, eu acabei de descobrir que tem uma sombra mega brilhosa aqui, deixa eu ver como é que ela é. Nunca tinha notação. Eu tô me sentindo uma palhacinha, tá tudo bem. Tamo junto. É isso aí. Se tu não deu like ainda nesse vídeo, aproveita agora e vai lá e dá um like pra eu terminar isso aqui e ficar bonita. Então, deixa o teu like. Rápido. Vai lá. Agora é cílios, vou passar mais rímel, eu uso esse da marca que é o meu rímel de todo dia. <música> o batom escolhido foi esse aqui, que é o batom hidratante nude da Deisel, ao de gênero, que é uma das linhas da Rino E ele é bem nudezinho, bem rosadinho, e é ele que eu vou usar, porque é o mais nude que eu tenho. Nossa, no vídeo ele parece ser muito, muito, muito rosa. Muito mais rosa do que o que ele é. Vou trocar, porque eu achei muito rosa. E eu vou botar o... Como é que é o nome desse? Nude Fresh, da Natura Faces. Eu acabei de gravar essa maquiagem, eu tirei a base porque tava me incomodando aquela cor laranja bizarra. E essa foi a bagunça que ficou, gente, sério. É... Nossa. Vou mostrar pra vocês o que, que eu tenho de maquiagem. Pra já deixar aqui arquivado conforme eu for ganhando. A partir daqui vocês já sabem o que eu tinha. Então aqui tá o espelhinho que eu usei. A minha esponjinha toda melada. O lencinho que eu usei pra tirar a base. Meu bronzer que está aberto, mas ele é da Make be Da Boticário. Uh, fecha. É de uma coleção muito, muito antiga. Eu acho que vocês nem encontram mais isso pra vender. Mas ele é muito bom e... Não tá vencido ainda. Esse, uma paleta da Ruby Rose, que é a que eu usei pra fazer o tutorial. Não sei cores, não sei, num, não sei nomes, mas... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A minha é esta daqui. Não sei se isso ajuda. Continuando, meus batons. Eu tenho alguns. Se vocês quiserem, algum dia eu mostro todos eles, mas o que eu usei foi este aqui. Deixa eu já ir guardando. Aí, aqui na minha bolsinha, essa bolsinha fica sempre pronta, porque basicamente é tudo que eu mais uso. Tem grampo de cabelo, tem o The Falsies e o Mark da Avon. Tem o meu lápis bege. Um corretivo que é maravilhoso da... Boticário, bege claro. Mas que está acabando e eu só uso ele em momentos especiais. O meu corretivo de todos os momentos que foi o que eu usei no vídeo. E o que eu continuo usando. Um, eu tenho um lápis de sobrancelha, que é esse marronzinho. E um lápis de olhos, que é esse preto da Intense. Tenho um corretivo amarelo da Mary Kay, tem mais um rímel esse aqui é da dasul da de da eu amo esse aqui e mais um lápis de olho preto só que esse tem a pontinha para esfumar o meu pincel de contorno o meu pincel de sombra que foi o que eu usei no tutorial uma pinça e uma lixa de unha um corretivo em pasta, um, um cremoso né, acho que é cremoso que fala, e um, uma sombra solta dourada meio champanhe, aí eu tenho o pó que eu usei, e eu tenho essas duas bases, que é a que eu usei no vídeo, que eu achei que ficou extremamente laranja pra mim, e essa aqui que é mais escura que aquela ali, então certamente não vai dar certo, que ela é a 45 dourada, eu não sou dourada nem aqui, nem na China. Então, não dá em mim, certamente. Deixa eu tirar isso aqui. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse tutorial muito louco. E de ver como eu adapto os tutoriais do YouTube pra minha vida. Eu faço isso sempre. Eu olho um tutorial que eu gosto da Make. E eu acabo copiando ela de acordo com o que eu tenho em casa pra conseguir sair ou ir nos eventos. E eu acho que foi bem produtivo. Eu testei alguns produtos, fazia muito tempo que eu não me maquiava sozinha. As últimas vezes foram com a Lela, a maquiadora, que é a minha amiga. E que fez a minha maquiagem da prova de toga e da minha formatura. Então, foi interessante, foi divertido. Eu me diverti bastante, eu adoro fazer isso, de me maquiar pra nada de só testar a make, e eu acabo me sentindo melhor, anima meu dia e faz com que eu me sinta um pouco mais bonita também. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar o like esperto aqui embaixo. Se tu já vota em mim lá no Desafio Melhos, muito obrigada, continua votando pra gente chegar cada vez mais longe. Se tu não vota ainda, o link tá aqui embaixo na descrição. É só entrar lá, acessar a conta ou fazer o cadastro rapidinho, como eu mostrei aqui no vídeo, e votar a cada votação. A cada ciclo a votação zera, então é importante que vocês estejam atentos aqui no canal e nas minhas redes sociais que eu aviso quando libera de novo o link, então agora neste exato momento está valendo, vai lá, vota em mim e quem vota concorre a um iPhone X, então não perde essa chance, vota bastante para ganhar um iPhone, viu? <risos> eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, se tu quiser ver mais tutoriais de make aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou ir descobrindo coisas novas e eu venho aqui compartilhar com vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!